Fala meus aliados, a Nubank realizou alterações na rentabilidade? O seu dinheiro agora que tava ali no roxinho tá rendendo menos? Ele parou de render? Calma, vamos entender isso aí direito. O Nubank anunciou mudanças no rendimento das contas que serão válidos apenas para o próximo depósito. O que tava lá continua rendendo igual. O que você colocar agora vai entrar dentro de uma regra de 30 dias sem rendimento, semelhante à poupança. O pessoal tá falando que o Nubank virou poupança, é que agora tem que ficar esperando 30 dias para render, mas não é bem assim. Ele vai ficar 30 dias sem render, mas no 31º dia, ele vai receber todo o rendimento dos dias anteriores e vai começar a render diariamente, como era antigamente. E mesmo com essa mudança, ele vai continuar rendendo 100% do CDI. Que é mais do que a poupança. Então aí a gente já entende que seu dinheiro não vai render menos. Ele vai render a mesma coisa que está rendendo, né? E para os novos depósitos, eles terão que esperar 30 dias para que você veja o rendimento. Então digamos que você coloca 1.500 lá na conta. Aí na metade desse tempo aí, 15 dias, 29 dias, você tirou R$ 500. Reais. Aí no dia 31... Ele vai apresentar para você o rendimento em cima de mil reais que foi o que ficou lá. Os 500 que você tirou, esquece, não teve rendimento. E outro ponto, esse, essa mudança está sendo realizada de forma gradativa. Algumas pessoas vão receber essa nova regra antes e outras vão receber um pouquinho depois ali. E até o decorrer aí do final do ano tá todo mundo igual. E o que que a gente vê de mudança então para no bem e para os seus acionistas principalmente, né? Diretoria que recebe um salário enorme, né? Não sei se vocês acompanharam aí o pessoal lá da da diretoria tá faturando muito bem. Mas olha só, primeiro você tem que se inscrever no meu canal, ativar o sininho para não perder as novidades e clicar no botãozinho de gostei. Aí a gente dá uma continuidade no vídeo gostoso, bem legal. E porque agora vai ser assim, quando você menos esperar, eu vou lá e se inscreve no canal, te peguei de surpresa. Mas voltando aqui ao assunto porque ele veio com o um propósito de trazer menos burocracia, menores taxas, pensar no cliente, deixar o cliente no controle, aí a gente vê que aos pouquinhos ele vai pegando essa rede aí e vai tomando o controle para ele, Tá melhor ainda que muito banco, muita, muito bancão, muito banco digital, mas aos poucos ele vai se distanciando aí dos clientes e vai procurando maneiras de continuar lucrando e com isso ele vai vai se tornando cada vez mais semelhante aos bancões por exemplo agora que ele deixa o seu dinheiro sem rendimento o que que acontece muita gente que tá começando ou que não tem uma cultura ainda de, de reservar um dinheiro deixar paradinho para render apenas essas pessoas colocavam o dinheiro lá e via aquilo ali crescendo um real dois reais três reais aí ele ia sacava aí rendia mais 50 centavos e, e assim ia né? E ele via um rendimentozinho ali, mesmo que seja pequeno, via aquilo ali acontecendo na vista dele. Isso que era o que encantava. Agora o que acontece? A pessoa coloca o dinheiro lá e aquele um R$1,00, reais que ele costumava tirar para usar ele já não vai poder mais, e aí ele vai tirando e só vai tirando e não, não tá subindo, não tá rendendo ainda, aí chega lá no final do mês o cabra só perdeu dinheiro, então nesse ponto aí, se for dessa maneira, que o Nubank tá fazendo as coisas, ele vai perder uns clientes aí ainda, porque ele distanciou um pouquinho aí da experiência do cliente, tá agora na experiência do acionista, do diretor, liquidez diária é uma coisa que Tá muito em alta, o pessoal tá querendo muito. Mesmo que renda retroativo para o cara que tá tirando ali todo dia, ele vai perceber que não. Não tá adiantando ele ter conta no Nubank. Aí ele vai migrar para outro, vai ir para um PicPay, algum, algum outro lugar, entendeu? Pro acionista, pro diretor, o que ele tá pensando é o seguinte: o dinheiro que essas pessoas colocam lá, eu vou usar, né? O, o diretor é que vai usar aquele dinheiro que a pessoa deposita lá no Nubank. E enquanto não fechar os 30 dias, eu posso usar aquele dinheiro da maneira que eu quiser. para então depois eu começar a pagar a rentabilidade dele. então isso é uma mudança aí que realmente foi bem pensado pensada apenas na geração de lucro com muito pouca consideração ao cliente então essas são as minhas considerações sobre a nubank a nubank tá cada vez mais perdendo a essência perdendo a manha do negócio que eles criaram lá no início né é claro que o objetivo de qualquer empresa quando nasce é lucrar não existe essa falar ah, eu vou abrir uma empresa para ajudar o pessoal, não quero saber de nada, porque aí não é empresa, aí é ONG. Se você cria uma empresa, o objetivo é ter lucro. Mas eu tô vendo que a Nubank tá tomando umas decisões aí um pouco perigosas, né? Então, a gente vai acompanhando aí dessa novela. Se você gostou do vídeo até aqui, clica no botãozinho de gostei, compartilha esse vídeo nos seus stories, whatsapp, com os amigos aí, com a família. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. A gente se vê na próxima. Até mais!